Olá, sou Nilson Santos, sou licenciado em Engenharia Topográfica pelo Instituto Politécnico da Guarda. Estou a viver e a trabalhar em Londres. Uh, no meu trabalho eu faço monitorização de obras de engenharia civil, mais precisamente construções de edificios. Uh, a licenciatura em Engenharia Topográfica é um curso uh, que eu considero de grande importância. Abriu umas portas pelo mundo. Já estive em Cabo Verde, Angola e Portugal a trabalhar na área de Engenharia topográfica. É um curso, para mim, é um curso internacional.